Olá, eu sou um o dia de sete sete e eu abraço para mais um vídeo. Hoje, com o maior prazer, com uma profissional que eu admiro muitíssimo, a Luna, foi é, falar a verdade, enquanto eu estava na faculdade, eu assisti uma palestra dela na minha sala. Verdade, verdade, verdade, não é? Exatamente. Porque eu falei de software de nutrição. Exatamente. E quando eu tava saindo da faculdade, eu acho, que você assistiu a uma, uma palestra minha lá no... Na UAB. Na UAB, é. Uma... Aí eu tava na UAB e aí o Eduardo tava falando sobre vegetarianismo, né? Foi aí, que eu, foi aí que eu te conheci melhor, né, naquele é. dia. Mas, é bom, primeiramente, hoje a gente vai falar mais sobre nutrição materno-infantil, que é a especialização, da né? Especialidade, a gente entendeu, a gente entendeu. Exatamente. Então, começa falando um pouco mais do, do seu interesse pelo vegetarianismo é, e nutrição materna infantil em geral e a gente vai desenvolver. Então, meu nome é Lula, sou nutricionista, é, o meu contato com o vegetarianismo, até pra gente contextualizar um pouco, né? ele começou em 2008, a minha mãe já tinha uma alimentação até mais macrobiótica né? lá em casa, então não necessariamente vegetariana, mas ela não cozinhava carne vermelha, por exemplo, e eu comia muita proteína de soja, né? Depois a gente vai entendendo um pouco melhor algumas coisas, mas a minha mãe faz extranomato de soja, faz umas coisas diferentes, né? Minha mãe viveu nos anos 80, então tinha um pouco de coisa, graças a Deus a minha mãe tinha uma pegada mais alternativa que me fez é, conhecer um pouco mais até das propriedades dos alimentos e uma alimentação muito limpa, assim, a alimentação lá de casa sempre foi boa, não tinha industrializado. Só que a minha mãe em 2008 descobriu quando o câncer de mama, né? Minha mãe era advogada, fumava le bem, bebia aquele perfil bem advogada, trabalhadora, alcoholic. Que apesar de dar uma alimentação muito saudável para as filhas dela e também comer bem, os outros aspectos da vida não estavam muito equilibrados. E nesse momento eu já estava na faculdade e comecei a estudar muito a questão do, dos alimentos mesmo para ajudá-la né, no processo da quimioterapia. Então a gente realmente tirou todas as carnes, os, pedi os pediatras vamos falar já, já de pediatria. os médicos os oncologistas falavam muito que, e as nutricionistas inclusive que acompanhavam, que podia comer embutido, então algumas coisas não faziam sentido, que podia comer o que quisesse, que ela podia continuar bebendo, como se já tivesse, né, basicamente assinando o, o óbito da minha mãe. Então assim, isso mexeu muito comigo, então foram cinco anos dessa luta. É, e aí foi quando eu tive mais contato, não só com a genética, né, a questão mesmo né, de entender o quanto que isso poderia me afetar também, mas a questão do multifatorial e buscando mais conhecimento sobre a alimentação vegetariana e vegana. E a questão da pediatria, né, e matéria infantil especificamente, eu acho que a Flora ainda mais, depois que eu tive o meu filho, eu já atendi a materna infantil, né? Mas eu acho que as pessoas também buscam muita referência, e eu acho que presenciar um pouco da minha maternidade, que foi, graças a Deus, uma maternidade, uma, uma gestação saudável, é, mesmo eu me enjoando muito, eu enjoei muito, eu acho que ela aproximou muito das minhas pacientes mulheres a confiar em mim para cuidar dos seus próprios filhos. Então foi assim que eu tive cada vez mais contato com a manter infantil e como o meu público já vinha né, desde então mais vegetariano e vegano eu fui também acolhendo os filhos das minhas pacientes vegetarianas e veganas. Então uma coisa foi puxando a outra mesmo. Legal, legal. Entendi de onde veio e é, é, é sempre influência, né, sempre influência. É. É... Então fala um pouco mais sobre o cuidado de uma uma mãe de que quer vegetariana ou vegana, e o cuidado que ela vai ter com o filho dela. O né? que, que, que você presta atenção no consultório? O assim, que, que você recomenda geralmente? Ótimo. Então, o primeiro passo se a gente pega a gestante para fazer a evolução né, dessas condutas nutricionais é que na gestante, naturalmente, fisiologicamente, a gente tem uma né, a nível de hemácias, de ferro aumentado. Então eu sempre fico é, é, atenta às recomendações de ferro em suplementar uma quantidade maior, se precisar de até oral, se não, alimentação. Né? Então, o ácido fólico é uma coisa que a gente sabe que bate facilmente em uma gestante vegetariana, só que existe uma recomendação também da gente entrar com metilfolato. então a gente ajusta todos esses micronutrientes. É, a mãe vegana, a gente consegue, claro, obter cálcio pelas fontes vegetais. A B12, a gente precisa. Né? e de resto alimentação normal gente, não tem nenhum mistério B12, o ferro, que já é fisiológico junto na gestação, precisar de uma dosagem, às vezes, um pouco maior. né? Os valores de referência a gente gosta de deixar sempre mais alto, até pelo tipo de parto, se essa cesárea, parto normal, vai perder sangue, né? para não ter nenhum tipo de anemia gestacional, que é comum também, né? naturalmente, diabetes gestacional, anemia gestacional ou hipertensão, né? que a gente chama de pré eclâmpsia. ou eclampsia. Então, esses três pontos a gente fica de olho em qualquer tipo de gestante. E na gestante vegetariana não muda nada. O que a gente vai ter atenção é as fontes através da alimentação. Aumentando o vegetal escuro, né, o tofu é super bem-vindo. Não existe nenhum alimento específico que a gestante não deveria consumir. Existe, uma, claro, uma lista, né, do que não deveria ser é, feito uso. Por exemplo, o álcool, né, o básico, o né, cigarro. É, alguns chás, tem vários chás que tem na nossa resolução de 2002, tá? algumas é, contraindicações na gestação e se for vegetariana, os queijos não deveriam ser minhas frescas, então tem esses detalhes em si, mas nada muito complexo, tá? Na alimentação, a gente sabe, todos os estudos apontam, que não existe uma diferença em relação leite materno de uma onívora para uma vegetariana, tá? Leite materno, ele fornece todos os nutrientes e não sofre muita variação, inclusive em relação à B12. Então, você suplementando a B12 na vegetariana ou na vegana, a mãe vê é vegetariana e vegana que amamenta, a B12 está sendo passada para o bebê, ok? Então, a gente sempre prioriza ainda a mãe que está amamentando, cuida dos exames de sangue da mãe e a gente tem a certeza que o bebê está tendo contato com todos esses nutrientes. Aí tem a fase da introdução alimentar. Na introdução alimentar, a gente foca na vitamina B12, sim, a gente suplementa ela a partir do, do sexto mês, quando entra a introdução, quando entra, né? A apresentação alimentar que eu até chamo, porque não é introdução, né, a gente não introduz nada na boca da criança, a gente apresenta os alimentos. E eu gosto muito do método dado que eu acho ele mais instintivo possível, né? Então a gente usa o nosso instinto para fazer a apuração mesmo, né? A melhoria da relação com a comida, textura, sabor, a percepção do ato de comer, coordenação motora. Então é o um método mais natural, né? Na natureza era assim que a gente fazia. Então não tem que apeneirar, botar com água de não sei o que, dar na colher. Isso assim seria uma introdução. Então eu chamo mais de apresentação alimentar. então a gente só só Baby led Weaning, né? Baby led Weaning, é. E aí, é, é, a gente os alimentos na frente da criança e Isso. deixa ela... A vontade para poder comer. O BLW, é, o nome, inclusive, é, vem dessa a introdução participativa. Então, tem até as bases da Mindful Eating, né? Deixar a criança pegar o alimento, botar na boca, se é, sentir saciada. É, todos os artigos apontam para diminuição de obesidade por conta do método BLW, porque quando você empurra a comida para a criança, você não respeita a capacidade dela de, de é, saciedade, né? então com o BLW você diminui o risco de obesidade, porque a criança sabe quando ela está saciada, a gente perde esse instinto natural, esse instinto da natureza, e principalmente na introdução alimentar, isso é um marco para a gente perder a relação saudável com a comida, porque o pai e a mãe querem ver é a criança gordinha, e taxa a comida, taxa a comida, até que nós não mas aí olha o quando ele botou mais uma colher na boca isso não é nem um pouco natural né? então a criança ela não tem que ter estímulo de TV de tablet de celular vendo televisão para poder comer ela tem que comer com atenção plena ao momento e quando ela parar de comer tira do cadeirão e bota ela para fazer alguma outra atividade ela já deu sinais de prontidão e de saciedade isso é muito importante. Se você quiser ter certeza se seu filho está apto para começar o um BLW, se ele senta sozinho, um bebezinho de seis meses, se ele senta sozinho, ele não precisa estar totalmente durinho, o robô, né? Mas se ele senta, depois eles começam, claro, né? O músculo ainda está toda em formação tal, mas se ele já consegue ficar sentadinho, de certa forma ele está apto, ele está pronto para a introdução alimentar e para o reflexo de GAG, que é o reflexo instinto de o alimento se ele tiver um, um, um mínimo engajezinho, então o BLW é seguro, tá? Nenhum bebê vai engajar com o BLW não. Então, falando de B12, a reposição de ferro, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica a partir de três meses para qualquer criança, qualquer bebê, então não tem nenhum é, parecer específico para o vegetariano, então não de praste a gente entraria com ferro pela necessidade ah, aumentada então a, a grávida o suplemento durante a gravidez e o bebê após os três meses após os três meses eu numa gestante saudável depois numa de é, lactante né uma mulher amamentando saudável eu não entro com três meses não eu entro com seis meses mais eu conhecendo bem a minha a minha é, mulher amamentando né minha paciente que amamenta e conhecendo bem o bebê mas existe uma recomendação padrão, né? Mas a gente pode entrar com vocês neles. Porque o ferro oral no bebê, a verdade é que sim, altera fezes, né? Enfim, então, o um bebezinho que come bem, depois a gente pode até é, rever essas questões da, su da suplementação. Mas a gente tem que também seguir algum, claro. alguma recomendação. E ômega 3? Ômega 3 eu entro com um óleozinho de linhaça, na introdução alimentar, meia colher de sopa para cada refeição, no almoço que e só para dar um panorama geral, para de repente que eu acho que pode ser legal, a introdução alimentar a gente começa com a fruta na primeira semana pela manhã, depois a gente entra com a fruta à tarde, depois de uma semana, então na segunda semana entra a fruta à tarde, só vai adicionando refeições. Na terceira semana entra o almoço e na quarta semana entra a janta. Então ao final dos seis meses, entrando no sétimo mês quase, que a criança tem as quatro refeições complementares. É, não sei porque que os pais ficam ansiosos. Não é os um problema dos pais, não é da criança, né, coitada? Que fica querendo introduzir semana na no outro dia, já quer introduzir a outra fruta. E fica coisa demais. O povo precisa desse processo, né? A criança precisa desse processo para se adaptar. Então é uma semana para cada refeição introduzida, tá? Que mais? Mas aí o almoço e a janta já são papinhas de amigo, né? Ou ainda é não, é é da... não é nem tra... Não entra é papinho. Você é dá. Sedar... O, as raízes ou os grãos é, em Sim, pedaço. Um pedaço. Tá? Então, normalmente o tamanhozinho você pode até criar uns atritos assim. O tamanhozinho é normalmente na, na, na grossura de um dedo para a criança, porque com seis meses a criança tem maneira de fazer isso. Né? Ela faz assim no cadeirinho, ela fecha a mão assim ó, e pega. Depois de nove meses que ela elabora, desenvolve neurologicamente a capacidade da ponderação doutora fina. Aí ela pega assim, ó. Aí ela vai direto e puxa assim mas até então ela puxa assim o cabelo da gente, é ótimo. Então a gente tem que oferecer o um alimento é, como se fosse um palitinho mesmo, né? É bom que partido a gente, é, é, é bom que você cabelo, é. É. que aí você tem noção do que você está falando. É, é a prática teórica e depois é. a... Então, oferece o um alimento um corpo cozidinho, é, é, assim, nesse formato. E Eduardo, depois cozidinho, ele tem todas as teorias dele, da qual eu sou super é, adepta nesse sentido. Então, é, eu acho, Eduardo, que a gente pode, inclusive, começar a plantar a ideia da questão do alimentação não só culpa mas fugidora, né? E entender que a gente tem muita coisa ainda para estudar a nutrição, do bebê, informação literalmente, né? Legal, legal ter uma alimentação frugívora bem acompanhada, pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que entendem de nutrição estudando no Google, né? A gente estudou 5 anos, não é mais não sei quantos de especialização, 7 livros que ele tem escrito, né? Acho que a gente é, estudou para isso, né? Mas é, é possível, né? A gente tem que calcular os micronutrientes, mas é possível, fiquem tranquilos. Então, revisão. B12 tem que suplementar. Ferro, a gente acompanha e o ômega 3 a gente pode é, passar para a criança através do óleo de linhaça. De resto, comida normal, comida natural, comida limpa, né? E fazer isso de uma forma lúdica e tranquila, para que a criança também não crie nenhuma relação complicada com a comida, que começa daqui, né? De uma relação ainda um pouco deturpada com os pais. Bem legal, bem legal. você acompanha, deve acompanhar dezenas de crianças, né? Centenas de crianças. E você só vê qual é o resultado disso que você vê, assim, comparando um uma criança, que Leva a alimentação industrializada, alimentação usual, muito cozida, muito proteína animal. Uma criança que cresce, pelo menos, uma dieta plan based é mais, pro, um quase vegana, não Você já, já viu isso a curto e a longo prazo? Não só dos meus pacientes, como do meu próprio filho, né? É. O meu filho, ele não come industrializado. E... É, graças a Deus, eu tenho um suporte familiar das pessoas que eu acho, ou têm medo de mim ou então confiam em mim. Acho que é mais do medo, né? que confiam em mim e falam: Não, não vamos oferecer nada, não. É, a dona sabe o que está fazendo, então não se medem muito na minha, na minha conduta. Mas o meu filho tem três anos e assim, quatro meses, já faz cinco meses. Ele não come açúcar, meu filho não come fritura, meu filho nunca comeu nada né, industrializado. Acho que o mais industrializado que ele já comeu, colágeno já que é era aquela coisa de socializar, de levar para a escola e tal. Mas ele come frutas, legumes verduras, é uma alimentação bem limpa. Eu e meu, eu e meu marido chegaram no meio termo em relação a oferta de alguns alimentos, mas isso tem que ser conversado com o casal, chegar no consenso. Mas uma coisa que sempre ficou muito claro para gente, foi respeitado, é de não oferecer produtos industrializados. Ele é uma criança super saudável. Quando ele sai na rua, ele come às vezes açaí batido sem xarope com banana, toma potecoco, é, vida da os ver os outros amiguinhos. Gente, a referência é formada em casa. Então, se ele tem referência da mãe, de quando chega em casa ataca a geladeira geladeira comer fruta, ele vai querer comer fruta junto comigo. Ele ama comer fruta junto comigo. Então, a gente tem que dar o um exemplo em casa. E isso é possível sim. Legal, legal. Muito, né? Primeiramente, muito, muito parabéns, porque mesmo a gente sendo nutricionista, mesmo tendo uma alma, Consciência, as pessoas acabam cedendo né? e acabam dando coisas para criança que a gente sabe não vai, não vai fornecer o um melhor desenvolvimento. Né? Não, meu filho é minha paixão, eu quero dar para ele o melhor. Né? Ah, minha mãe tá. conseguiu fazer isso comigo. Minha mãe nunca me deu refrigerante, você acredita? Ah, eu, só fui, eu só fui provar refrigerante quando eu tinha uns 12 anos de idade, numa festa, por acaso, porque arrotando o gás, naquele né? não está acostumado a beber, eu não gosto nada do gás, eu não gosto de gás. É, porque minha mãe sempre deixava na caderneta, minha mãe era brava, deixava na caderneta que eu só tomava suco ou água ou água de coco e sempre respeitaram isso. Nunca tomei refrigerante na vida, minha mãe foi igual e com meu filho não tá sendo diferente, nunca nem viu a cor. E vai continuar, ele não sofre bullying, não é uma criança que passa nenhum tipo de repressão, é, ele tem acolhimento, né? Bacana, e as outras mães da creche também entendem isso, inclusive admiram. Então a gente vai formando uma rede, inclusive, de bons exemplos, né? Então a gente é capaz, sim, de mudar a realidade dessas crianças. E por isso que eu amo tanto a nutrição a matéria infantil. Porque a gente já consegue preparar essa geração e não pegar a geração adulta cheia de vícios e dificuldades, né? Então é muito gostoso, é muito prazer legal, legal. Parabéns, é um sonho que eu quero ter com meus filhos um dia, né? Você vai conseguir. Poder, sim. Se... E porque, infelizmente eu não tive uma infância boa em nível emocional, em nível de estilo de vida, né? Então eu prezo muito isso hoje em dia, admiro você por, sabe, botar à frente mesmo que encontra a família, encontra a sociedade como um todo, que é sempre só assim, só não sei o quê, É né? sempre aquela, aquela permissividade, né, em relação ao estilo de vida, dieta da criança. Eu acho que as pessoas sabem que isso não faz bem, mas eu acho que aquela coisa da cultura é quase fofinho, sabe? Aquela foto do bebêzinho pequenininho comendo o bolo todo cagadinho de bowl. não sei de onde que vem, é muito teoria mas acho que é mais que é questão é, fetiche, de achar fofinha a criança é, comendo doce, açúcar, de fotinho que viu do que de entender, porque sabem sabe realmente o efeito do açúcar no corpo, né? o quanto que nós adultos que tipo, fomos expostos ao açúcar, né? É, isso é ruim, é deletério, eu tive, tive um erro na minha infância, eu fui exposta ao chocolate confesso que isso para mim ainda é uma dificuldade, sou ser humano igual a é a diferença é que a gente sabe o malefício e eu não quero que meu filho seja exposto a isso. Então, é um trabalho que a gente faz de cuidado mesmo, essas gerações, né? Então, isso é muito importante. Legal, legal, legal. Ah. Eu recomendo fortemente, você tá no Rio, mesmo que você não tá no Rio, você é tá em São Paulo também, né? em São Paulo são as mais comuns. Uma, duas vezes por ano eu vou, faço Brasília e BH. Mas onde eu fico mais é em São Paulo. Legal, legal. Então, Luna Nutri no, no Instagram. Ah, Luna Nutri no Instagram, tem o site Vida.luna.com.br Espero que vocês tenham gostado. obrigado pelo convite. Eu agradeço muitíssimo a, a aula, que até eu mesmo preciso me, é, me atualizar em matéria infantil. Um a gente aprende é. na faculdade, mas é. É muito superficial, dá é mais vezes bloqueando, a gente não tem esse é, é, Agradeço muitíssimo a entrevista, a aula, e parabenizo por realmente a tá frente, né? porque infelizmente poucos de nós realmente brigamos pelo acho que correto, né? Não é nem só a questão óbvia do veganismo, da filosofia, da, da ética animal, mas foi a questão de uma alimentação limpa, né? Meu tipo, faço principalmente saúde, assim, sabe? Me preocupo muito com a saúde minha e do meu filho, assim. É, é, leva as pessoas, pessoas, pelo menos, sabe? Leva uma alimentação mais limpa, mais completa, que a gente sabe que é mais ideal. Ter, mais que eu, muita gente não se, se a causa animal, pelo menos remove industrializada, remove muito do que os mestres, sabe? Minimiza, sabe? A gente achar formas de auxiliar ah, todos, Sim, né? Claro. Eu admiro a luta, sabe? Defender essa bandeira, porque são poucos de nós, até mesmo na área de saúde, que defendem e entendem. Eu acho que principalmente que estudam e entendem, Eduardo, porque eu acho que não é nenhuma questão é, de conseguir ou não conseguir, as questões pessoais, a gente sabe, cada um tem o seu processo evolutivo né? E eu também estou aqui aprendendo, tô processo também, sempre, junto, é, mas a questão de estudar e compreender, que quem entende, compreende, estuda, sabe que não tem o que questionar, né, e cada um tem o seu processo, às vezes a pessoa começa reduzindo, né, a gente agora deu uma palestra aqui no Begfest eu falei muito dessa questão do flexetariano, do reducetariano, reduzir a questão animal, ou já entender que pelo menos não tem que ter industrializado, melhorar a qualidade a gente vai evoluindo até quem sabe chegar nesse ponto aqui, né? 13 anos de referência, tá é, vivíssimo. É, é, é, então, é. parabéns aí também pelo esse canal. Né? Obrigado pelo carinho. Siga o aluno lá no Instagram, no site e se atendo com ela. Curte aqui, comenta. Que a gente gosta Inscreva-se aqui embaixo. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, cadastra lá direto do site e do blog, fica ligado aos cursos retiros de palestra ao do ano. O retiro de saúde frugal em Saquarema, em janeiro e julho. Além disso, eu também presto atendimento profissional. É, tem curso culinário online em Vegan 2, tem sete livros publicados, tem muito material online gratuito e muita energia, muita energia. Muito... energia. Saúde Frugal